Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram branco como a luz. Nisto apareceu-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e da nuvem uma voz dizia, este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. irmão, minha irmã. No domingo passado, adentramos o deserto junto com Jesus, onde ele venceu as tentações do ter, do prestígio e do poder. E ele nos ensina que nós também podemos vencer as nossas tentações, através dos exercícios do jejum, da caridade, da oração. Hoje, nós acompanhamos o Senhor até o alto monte, o Monte Tabor, onde Ele leva três de Seus discípulos e nós estamos lá com o Senhor. O monte, na Sagrada Escritura, ou a montanha, todo local mais elevado, Representa o local onde Deus fala Também um local de encontro com o Senhor Mas um local de desafio Jesus neste local se transfigura Ou seja, transfigurar quer dizer mudar de figura Jesus revela a sua face luminosa A sua divindade Imagine, Jesus depois de subir um alto monte, certamente com um odor mais forte, não, nem tão limpo assim, agora está diante deles transfigurado. As vestes são claras, límpidas, a luz. Mas, amados irmãos, vejamos bem. Naquele momento em que o Senhor se transfigura, uma nuvem vai pairar sobre os discípulos, uma nuvem luminosa que projeta a sua sombra. Parece contraditório, não é? Nuvem luminosa e sombra. Pois bem, quando nós nos colocamos debaixo da luz de Deus, também podemos enxergar as sombras que há em nós quanto mais você se aproxima de Deus quanto mais você o busca mais a possibilidade você tem de encontrar-se consigo mesmo e de ver-se tal como você se encontra esse é o caminho da espiritualidade não é se tornar um anjo na terra quando eu falo anjo Estou dizendo assim, um ser desencarnado, celestial. Há outras maneiras de ser anjo na vida das pessoas, como nós até falávamos semana passada, no sentido de ser mensageiros. Mas ninguém se torna, não é, um anjo só um ser espiritual. Nós somos seres espirituais, mas também nós temos o nosso físico. Nós temos tantas outras coisas que fazem parte do nosso ser, e que necessitam da luz de Deus Reconhecer a luz de Deus É reconhecer que esta luz está também em nós E nós precisamos nos deixar transfigurar Ou seja, precisamos enxergar essa luz que nos habita Nosso batismo E mostrar esta luz para as pessoas Onde há uma fresta, a luz passa a luz é livre, a luz alcança. E como é importante ao rezar, sempre visualizar esta luz sobre nós. É a luz do Espírito Santo, é a luz que vem do coração do Pai, é a luz que é o próprio Senhor na nossa vida. E no momento em que Jesus se revela, uma voz do alto é ouvida este é o meu filho amado, no qual eu coloco o meu agrado, escutai-o, é preciso estar atento àquilo que Deus está nos falando, naquele instante, Pedro, maravilhado com aquela cena, ele claro que quer ficar ali, por quê? Porque tudo é muito bonito, agradável, e é nesse instante em que Jesus volta à sua forma normal. Pedro, como todo ser humano, tem a tendência de sempre ficar naquilo que é mais fácil. Nós temos esta inclinação, não é? De sempre querer aquilo que é mais confortável, ficar na nossa zona de conforto. Pedro chega até mesmo a propor para Jesus... Senhor, é bom ficar aqui, vamos então fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e para Elias Essas figuras aparecem nesta visão, Moisés de um lado e Elias do outro Representando a lei de Deus através de Moisés e os profetas através de Elias Jesus está no meio, Jesus é a própria lei do amor ele é aquele que concretiza tudo aquilo que as profecias já pronunciavam Jesus está ali No entanto, Pedro quer as facilidades Ele quer permanecer no alto do monte E daí que nós vamos para a primeira leitura Lembrando que ela nos fala sobre Abraão Abraão também recebe uma luz através de um chamado que Deus lhe faz para uma missão. Deus diz assim, Abraão, deixa a tua casa, a tua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então Deus agora desafia Abraão. Você já se sentiu desafiado? Alguns que estão aqui já tiveram que mudar de cidade Seja por conta do estudo Seja por conta do trabalho Outros talvez viverão essa experiência E esta mudança é claro que causa desconforto Porque requer adaptação Agora, se isso é difícil para um jovem ou um adulto Imagine para uma pessoa na idade de Abraão Que já era idoso Deus diz para ele Abraão, deixa tudo e vai rumo à terra que eu vou te dar e você vai ter uma descendência numerosa muitos filhos espirituais imagine o que é isso para alguém que já está numa certa idade já querendo sossegar, querendo estabilidade e que agora é movido por Deus Abraão aceita essa proposta e ele se lança na fé, por isso que ele é o Pai da fé, é o homem da confiança. Ele vai rumo ao desconhecido, sabendo que Deus o acompanha. Mas o que tem a ver aquilo que aconteceu com Jesus e Pedro e aquilo que agora nós estamos descrevendo na história de Abraão? Abraão sai da sua zona de conforto. Ele realmente se lança no plano de Deus que é maior do que ele achava que era melhor para ele. Pedro, por outro lado, ainda precisa compreender que não pode ficar lá em cima do monte. Ele precisa descer depois para a realidade. Depois de nós visitarmos a história de Abraão com Deus, que fez uma experiência de fé, nós vamos voltar agora para o monte mais uma vez. É que nem algumas séries né, que alguns jovens assistem. A história está aqui numa cena, volta para o passado, depois retorna. Pois bem, agora nós vamos voltar para o monte na companhia de Jesus. Por que o Senhor se transfigura no monte? Porque o lugar alto é aquele que permite ter uma visão mais ampla. Quando eu estou mais abaixo, Aqui na planície, no chão da realidade, eu enxergo as coisas e elas podem parecer amedrontadoras. Grandes demais para mim. Mas, se eu vou a uma cidade, no, no ponto mais alto, eu enxergo de uma forma mais ampla. E aquilo que parecia tão grande, agora parece que ficou pequeno. Você já fez essa experiência de visitar algum lugar bem alto de alguma cidade? Tudo aquilo que até então era imenso, lá de cima se torna pequeno. Quando eu subo a montanha, ou seja, quando me coloco em oração e passo a enxergar com as lentes de Deus... Eu vejo que aqueles problemas, aqueles obstáculos, aquilo que parecia algo que me barrava, é pequeno frente à grandiosidade de Deus. Subir ao monte é estar na companhia de Jesus. O momento de oração pode nos proporcionar isso. É ver além. Mas eu não posso ficar apenas na oração. A oração não pode ser fuga. A oração é encontro com Deus que me prepara para a ação. Depois desse encontro, então, eu posso descer aquela realidade que eu coloquei diante de Deus na oração e enfrentá-la com muito mais fé, garra e ânimo. É sobre isso que São Paulo nos fala na segunda leitura ele fala a Timóteo Falando a cada um de nós Nós devemos nos colocar no lugar de Timóteo Paulo vai dizer assim que nós somos chamados A uma vocação santa Gente, o que é isso? Vocação santa É chamados, somos chamados A voltar a nossa essência Existe em nós uma centelha divina Deus é a luz plena e nós também temos esta luz dentro de nós, por meio do nosso batismo. Se santificar, portanto, é deixar-se trabalhar por Deus, deixar-se iluminar por Ele, é transfiguração. E quem se deixa transfigurar pelo Senhor, ou seja, quem se deixa converter, quem está disposto a mudar. E transfiguração exige transformação e mudança e nem sempre a gente está pronto para os desafios da mudança, não é? Às vezes nós queremos o novo, queremos novidade, mas nem sempre nós queremos abraçar os desafios que acompanham essas novidades. Transfigurar-se é realmente abrir-se a Deus ao seu plano com confiança, é enxergar as sombras que estão em mim, do meu medo, talvez da minha falta de fé, quem sabe dos bloqueios que eu mesmo criei e que eu mesmo sustento e que eu posso permitir que sejam desfeitos se eu deixar esta luz de Deus entrar. Transfiguremos a nossa vida estando debaixo da luz de Deus, de maneira que a partir dessa experiência também transfiguremos o mundo com a nossa presença como batizados Vamos cantar juntos Deixa a luz do céu entrar Como oração Como resposta A quem acredita em Deus E quer não apenas Se deixar iluminar por Ele Mas quer também ser Luz na vida das pessoas Deixa a luz do céu entrar Com fé Em pé cantemos Você céu entra Abra suas mãos Encha-nos O céu entra Em atitude de receptividade Vamos declarar, pela luz da nossa fé, aquilo em que nós acreditamos e que a igreja nos ensina. Creio em Deus Pai. Todo...